E o pedido do Osmar Chávez, é, é, enfim, ninguém pode negar, não. E aí ele disse assim, olha, eu quero que você faça uma homenagem ao Deoclésio, é, o Deoclésio, desportista. Ele que fez parte da Liga Grangense há muito tempo. Apitava, é, ajudava no jogo, né? era bandeirinha, como a gente conhece aqui.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 E o meu querido Osmar Machado sempre teve, teve essa preocupação de guardar a memória, de preservar a memória do esporte, a relação social, cultural que o esporte tem na sociedade grangense através da fotografia. Ele tem um belo acervo e ele ficou muito assim, é, sentido com a morte do Delclésio e procurou lá no seu acervo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 e também ajudou muito também aos jogadores, né? aquele jogador que não tinha condição, às vezes que não tinha condição nem de uma chuteira, ele dava apoio e patrocinou campeonatos e eventos da Liga é, Grangência. Ah, eu lembrei aqui, é, esse amistoso foi organizado pela Liga de Futebol né, Grangência, e na época o presidente era o Osmar Chaves,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 perdeu mais uma pessoa que sempre se dedicou ao trabalho social através do esporte. O Seulino também ele desenvolveu um trabalho, nós, na verdade, desenvolvemos um trabalho com a Associação dos Artistas Grangentes em parceria com o Seulino, é, que era a questão de dar apoio para ele conseguir treinar com a escolinha dele no num, num, num estádio, né, numa época. E foi onde eu conheci o Seulino. Né? O seu Lino é uma pessoa muito...